here <sharp inhale> <sharp inhale> Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Retro Challenge, sempre na companhia do seu parceiro Lucard. No início da grande era dos videogames, ninguém poderia imaginar que o macaco mais burro do mundo poderia, de maneira absolutamente surpreendente, cavar espaço cativo no coração dos mais hardcore dos jogadores e jogadoras. O carismático mascote símbolo da Nintendo, que nasceu nos arcades no ano de 1981 pelas mãos do então jovem Shigeru Miyamoto, estreou como vilão ao capturar a jovem Pauline, que viria a ser salva pelo também desconhecido Jumpman. A partir de então, o gorila vilão cedeu espaço ao seu descendente Donkey Kong Jr. em um novo game lançado no ano de 1982. A franquia, que praticamente inaugurou o gênero plataforma ao lado de Space Panic e a primeira a implementar a função de pulo, hoje é reconhecida como uma das mais importantes marcas do mundo dos videogames. Longamente adormecida após o lançamento do segundo game, a franquia foi retomada com maestria a partir do ano de 1994 pelas mãos da Rare, presenteando a todos desde então, com games de plataforma e exploração simplesmente fantásticos ao lado do han -Zinza Cranky Kong, verdadeiro nome do velho gorila de 1981, Donkey Kong Jr., Diddy Kong, Dixie Kong e muitos outros personagens inesquecíveis. Seja para proteger sua ilha contra a investida de primlings ameaçadores, dos membros da tribo Tic Tac, ou mesmo dos gélidos Vikings, não foram poucas as vezes que os impetuosos símios lutaram bravamente para garantir belíssimas recompensas e deliciosos cachos de banana. Nesse vídeo, falaremos rapidamente sobre os melhores games de uma das franquias mais marcantes e importantes do mundo dos games, responsável por divertir incontáveis gerações, sejam elas formadas por veteranos dos anos 80 ou adolescentes dos tempos modernos, e que uniu a todos com um único objetivo, experimentar desafios sem igual. Então estoura uma pipoca, aumenta o som da sua TV ou cola nesse celular E vamos juntos em uma selvagem e empolgante viagem para conhecer ou relembrar dos melhores games de Donkey Kong já lançados Responsáveis por proporcionar insanos e incrivelmente intensos desafios aos mais dedicados dos jogadores e jogadoras Em comentários livres de spoilers Preparados? Ah, e não se esquece de sentar o dedo nesse like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for lançado Bora lá? A franquia Donkey Kong, desde o seu lançamento, foi responsável por inovar o gênero plataforma com games em duas dimensões graficamente deslumbrantes e, por que não, bastante desafiadores. Com a chegada da quinta geração de consoles, que ficou marcada pela transição quase definitiva dos games para um universo em três dimensões, os gloriosos macacos não ficaram de fora. E justamente com o objetivo de transportar a franquia para essa nova era, foi lançado no ano de 1999 o game Donkey Kong 64. O último título da franquia produzido pela Rare e lançado para Nintendo 64. Diferentemente dos títulos anteriores, Donkey Kong 64 deixa de lado a visão lateral para abordar um estilo de plataforma 3D fortemente inspirado em Super Mario 64 e Banjo-Kazooie. No game, Donkey e Didi, acompanhados de seus novos amigos, tem a missão de interromper os malignos planos de K. Row, que após os eventos de Donkey Kong Land 3, tem o objetivo de destruir as ilhas Kong com sua nova arma blast o -Matic. Enquanto reconstrói sua nova arma, para ganhar tempo, o vilão rapta seus amigos Kongs e também as bananas douradas. Caberá aos heróis símios salvar as ilhas, resgatar os amigos e recuperar suas bananas. Graficamente, Donkey Kong 64 faz excepcional o uso do hardware do Nintendo 64 e foi o primeiro game da plataforma a fazer polêmico o uso do obrigatório acessório Expansion Pack que expande as capacidades técnicas do console ao adicionar incríveis 4 megabytes de memória RAM. Sua parte sonora é extremamente competente, com músicas bastante interessantes e efeitos sonoros de excelente qualidade. Aos que já experimentaram essa pérola, é simplesmente impossível não ser tomado por uma carinhosa nostalgia ao se deparar com o divertido e embaraçoso rap de abertura do game. Sua jogabilidade, que bebe diretamente da fonte de Banjo e Kazooie, é fluida e bastante dinâmica, já que a cada novo Kong libertado, novas mecânicas são implementadas ao game. E assim como os games citados, existem diversos colecionáveis e sidequests que aumentam o fator replay, expandindo sua longevidade de maneira significativa. Se você é amante da franquia e dono de um Nintendo 64, o cartucho amarelo de Donkey Kong 64 não só proporciona a diversão certa por horas, mas figura como saudosa e gloriosa despedida da Rare, que sob a batuta da Nintendo, esbanjou o talento ao presentear jogadores e jogadoras com inúmeras obras marcantes. Com o lançamento de Donkey Kong 64, a franquia adormeceu durante a sexta geração de consoles ao não receber um novo game considerado canônico. Com a chegada do Nintendo Wii ao mercado, no entanto, a situação mudou, já que no ano de 2010 os fãs foram agraciados com o maravilhoso Donkey Kong Country Returns, Desenvolvido pela talentosa Retro Studios, mesmo estúdio responsável por Metroid Prime. O game é simplesmente incrível e foi responsável pelo retorno da franquia às suas raízes. Em Donkey Kong Country Returns, Donkey e Diddy viajam por oito mundos para resgatar todas as bananas roubadas pela tribo Tic Tac, que hipnotizou todos os animais da ilha. Donkey Kong Country Returns é irretocável e brilha em todos os aspectos, gráficos, parte sonora e jogabilidade. Graficamente, o game é belíssimo e faz bom uso do hardware do Nintendo Wii com uma ótima modelagem de personagens e cenários exuberantes. A nova Engine 3D do game é incrível e proporciona novos ângulos dramáticos de câmera antes impossíveis em games 2D anteriores da franquia, e também grande dinamismo no aproveitamento dos cenários, com diversas trocas de plano. De florestas densas a cavernas sombrias, ou mesmo dentro de fábricas, ao lado de sua exuberância gráfica, o game oferece excepcional level design. O gameplay de Donkey Kong Country Returns é excelente e incrivelmente competente para refinar as mecânicas vindas dos games 2D anteriores, com interessante, mas opcional implementação dos comandos de movimento. Seu nível de dificuldade é intenso e demanda não só precisão a cada pulo, mas habilidade para pilotar tanto os carrinhos de mineração quanto barris voadores, que exigem reflexos apurados para desviar dos obstáculos a todo momento. Os Trials, por sua vez. São desafios que incrementam a já elevada dificuldade do game, e premiam os mais determinados com uma bela medalha de ouro. E assim como nos games anteriores, os cenários detêm segredos que devem ser desvendados para alcançar o tão almejado 100%. É possível jogar de maneira solo, com a bem-vinda implementação de novas mecânicas através de Diddy Kong para auxiliar o gorila protagonista, e também jogatina cooperativa para dois players. A parte sonora é muito bem trabalhada e ostenta composições inspiradas nas obras de David Wise da época do Super Nintendo, e embala as aventuras símias de maneira única. Posteriormente, o game recebeu uma versão para Nintendo 3DS que não só preserva a jogabilidade, mas traz imersivos gráficos em 3Ds stereoscópicos e também um mundo adicional inédito. Donkey Kong Country Returns é um game tecnicamente excepcional, extremamente divertido, difícil e obrigatório para todos aqueles que se dizem fãs das aventuras dos símias mais queridos de todos os tempos. A partir do início da década de 90, foram diversas as produtoras que começaram a flertar com games ambientados em três dimensões, como a própria Nintendo com seu icônico Star Fox, ou mesmo a SEGA com os inesquecíveis Virtual Racing e Virtuofy. Para explorar as possibilidades de jogos em três dimensões, funcionários da Rare programaram experimentos com as estações de trabalho da Silicon Graphics, conhecida à época por possuir tecnologia computacional de ponta, em contato com a Nintendo a Rare apresentou a tecnologia para a gigante japonesa, que não só demonstrou grande interesse no produto, como adquiriu 25% da Rare e a designou para produzir o próximo game da franquia Donkey Kong. Assim nasceu Donkey Kong Country, lançado no ano de 1994 para Super Nintendo, que revolucionou o mercado com gráficos estonteantes para a época, ao fazer uso de sprites pré-rendenizados vindos de modelos e cenários 3D gerados nas estações da Silicon Graphics. O resultado, como se sabe, impressiona até os dias de hoje, pois além do uso competente da paleta de cores do console, permitiu a elaboração de animações em um nível de detalhes nunca visto antes. O uso dessa tecnologia fez com que o game fosse o primeiro a utilizar um cartucho de 32 megabytes de armazenamento. Mas não apenas de gráficos vive Donkey Kong Country, já que o game traz uma jogabilidade impecável em que pela primeira vez, é possível controlar o carismático Donkey Kong Jr. da companhia de seu sobrinho estreante Diddy Kong em uma aventura até então sem precedentes. Nele, Donkey Kong e Diddy Kong deverão recuperar as bananas roubadas de seu depósito pelo vilão K. Roo e seus comparsas Kringleys, em diferentes regiões da ilha Donkey. São seis mundos a serem explorados no decorrer de 33 fases, em que Donkey e Diddy podem ser auxiliados pelo rinoceronte Rambi e outros animais, cada um com habilidades específicas. Sua trilha sonora também é marcante e pode ser considerado um show à parte, considerado o padrão sonoro do Super Nintendo. David Wise agraciou o game com seu brilhantismo, com composições marcantes que se encaixam adequadamente ao contexto do game. O game, que também pode ser conferido no serviço de assinatura Nintendo Switch Online, foi portado de maneira competente para o Game Boy Advance. Donkey Kong Country é um game simplesmente surpreendente e obrigatório não apenas por se tratar de um marco tecnológico incrível, mas por proporcionar momentos desafiadores e de irrestrita diversão até então inéditos. Com a aproximação do fim da geração de 16-bits, os games faziam uso cada vez melhor do hardware do Super Nintendo, e com a série Donkey Kong não foi diferente. Considerado um dos melhores games de plataforma da geração de 16-bits, Donkey Kong Counter 2, Diddy Kong's Quest chegou ao console da Nintendo pelas mãos da Rare ao final do ano de 1995, e figura como continuação direta do game de estreia lançado em 1994. O game traz como protagonistas o carismático Diddy Kong ao lado de sua namorada Dixie Kong, que juntos tende a resgatar Donkey Kong das mãos de k Row ao ser raptado em seu merecido momento de descanso, após o fim da primeira aventura. Como resgate, K-Roll exige que a família Kong lhe entregue a reserva de bananas de Donkey Kong. Divertido e desafiador, Donkey Kong Country 2, Diddy Kong's Quest, é considerado por muitos como o melhor da franquia não apenas em razão de seus excelentes gráficos, e segue um padrão estabelecido pelo primeiro game para Super Nintendo, mas em razão da excepcional diversidade de cenários e jogabilidade incrível de Diddy Dixie Kong. Que fez sua estreia na franquia. E não há como tirar a razão de quem assim pensa. Seus gráficos são maravilhosos, fazendo glorioso uso de uma paleta de cores extremamente detalhada com sprites e cenários pré-renderizados. Sua jogabilidade é ágil e exige dos jogadores reflexos rápidos e grande nível de dedicação para superar os 47 níveis distribuídos pelos oito mundos dos games, entre fases terrestres e aquáticas, que podem ser superadas, muitas vezes, com o auxílio de animais como a Aranha e Squirer, o Peixe-Espada Engard o papagaio, os coques, e muitos outros. A evolução da jogabilidade é notável quando comparada ao primeiro game, já que Diddy Kong agora é mais rápido e pode pular distâncias maiores, enquanto Dixie, por sua vez, é mais lenta, mas pode planar com seu cabelo. Nesse game também foi implementada a mecânica de interação entre os personagens, em que é permitido subir nas costas do amigo e ser arremessado para alcançar lugares ainda mais altos e distantes. Sua trilha sonora, assim como no primeiro game, é composta pelo competentíssimo David Wise e transporta sentimentos mistos no decorrer da jogatina. A tranquilidade das músicas de fases aquáticas contrasta com momentos de tensão vividos em batalhas de chefes ou em fases de tempestades torrentes, que são embalados por músicas agitadas e empolgantes. Donkey Kong Country 2, Diddy Kong's Quest, que também pode ser experimentado pelos usuários do Nintendo Switch Online, refinou todas as qualidades do primeiro game ao extremo, é belo, intenso e recomendado para todos aqueles que buscam a melhor experiência proporcionada pelo gênero plataforma da geração de 16-bits. Entre spin-offs e aventuras canônicas, muitos foram os jogos de Donkey Kong que fizeram alegria de jogadores e jogadoras no decorrer de mais de 35 anos. São inúmeras as aventuras com qualidade incontestável. No entanto, pode-se dizer que a franquia atingiu seu ápice no ano de 2014, com o lançamento do maravilhoso Donkey Kong Country Tropical Freeze pelas mãos da Retro Studios para Nintendo Wii U, posteriormente relançado para Nintendo Switch no ano de 2018. Tropical Freeze figura como sequência direta de Donkey Kong Country Returns e refinar ao extremo tudo o que foi visto no game anterior, alçando-o como estado de arte ainda inalcançado por outros games dentro desse mesmo gênero. O game se inicia em meio ao aniversário de Donkey Kong, que tem a festa interrompida por um grupo de animais aquáticos vikings que congelam a ilha Donkey Kong ao soprar um berrante que os manda para longe. Os Kongs Cranky, Donkey, Gigi e Dixie terão que viajar por seis ilhas no curso de 63 fases para pôr um fim à invasão viking e recuperar sua ilha. Tropical Freeze ostenta gráficos simplesmente maravilhosos, tanto em sua versão para Wii U quanto para Nintendo Switch, em que personagens e ambientes se mesclam proporcionando uma experiência visual única dentro da franquia. Bastante colorido e insinuante, seu visual cartunístico é sutil, mas muito bem acabado. Os protagonistas, inimigos e chefes possuem excelente design e modelagem, e trazem um nível de carisma pouco visto no mundo dos games. Não há como não ser cativado com as expressões dos símios nas diversas cutscenes espalhadas pelo game. O level design do game é igualmente excepcional, com fases ainda mais criativas e intensas do que as vistas no game para Nintendo Wii, em que cada elemento do cenário é distribuído de maneira estratégica e inteligente. As fases foram criadas na medida certa, nem muito extensas, nem muito curtas, em uma composição atraente e simplesmente desafiadora. Sim, Tropical Freeze é desafiador e intenso, mas de maneira justa e retocável. O game oferece desafios legítimos e exige do jogador grande dedicação e talento para sua superação sem jamais impor aquela indesejada sensação de frustração provocada por falha no level design ou em suas mecânicas. É uma experiência de plataforma perfeita, em seu mais puro estado de arte. É possível, sim, amenizar a dolorosa jornada imposta pelo game através da compra de itens pontuais na loja de Funk Kong, mas não em quantidades suficientes para diminuir a intensidade dos desafios impostos. O gameplay, aliado ao criativo level design, flui naturalmente. O game pode ser experimentado de maneira individual, em que Donkey poderá ser acompanhado por Diddy, Dixie ou Crank, e também em um divertido multiplayer cooperativo. Cada Kong ostenta habilidades únicas que determinarão o sucesso ou não do jogador na aventura. Não podemos ignorar as implementações feitas na versão do Nintendo Switch, que apresenta aos novatos um modo mais fácil no controle de Funky Kong, ou mesmo o excruciante modo Hard, em que o jogador poderá utilizar apenas um coração sem checkpoints durante as fases. As batalhas contra os chefes são divertidas, longas e igualmente desafiadoras, trazendo uma catártica sensação de completude ao se alcançar a tão almejada vitória. A parte sonora, por sua vez, é linda e presenteia a todos com as melhores composições já feitas por David Wise, em que cada música é competente para exprimir o ânimo, a temperatura e o contexto das experiências vivenciadas em cada uma das fases, transmitindo sensações que se contrastam a cada momento de dificuldade superado. Não raras serão as vezes que as músicas do game se prenderão à sua cabeça e insistirão em não ir embora. Caprichosa peça de arte esculpida com elegância, competência e brilhantismo, Donkey Kong Country Tropical Freeze é exuberante, genial e elaborado com criatividade suficiente para entreter todos aqueles que buscam a melhor e mais desafiadora experiência possível em um gênero historicamente carregado por games excepcionais. Ao apresentar elementos lúdicos com toque realisticamente sutis e convincentes, não é exagero dizer que Donkey Kong Tropical Freeze é, até o momento, a experiência definitiva para o gênero plataforma. Bom, galera, é isso aí. Essa foi uma selvagem e nostálgica viagem pelos melhores games de Donkey Kong já lançados, responsáveis por impor intensos desafios na companhia dos macacos mais carismáticos do mundo dos games, proporcionando a jogadores e jogadoras genuínos momentos de pura diversão para de uma vez por todas, por fim a ambição de Kremlins ou Vikings dificílimos de se derrotar. Assim como fizemos em vídeos anteriores, dedicamos esse momento com uma justa homenagem a uma franquia de games que desde o início da década de 80 se dedica a nos presentear com aventuras memoráveis, difíceis, mas que nos brindam com catárticos momentos de superação simplesmente inesquecíveis. E por que não mostrar que estamos preparados para coletar bananas, peças e letras douradas quantas vezes se fizer necessário, em novas aventuras cada vez melhores e que continuem a honrar a sensacional história de Donkey Kong? Que venha logo Donkey Kong Country 4 ou Tropical Freeze 2. Mas e aí, o que você acha dos games de Donkey Kong lembrados aqui no canal? Eles também foram desafiadores e nostálgicos pra você? Qual seu game de Donkey Kong predileto? Já curtiu algum game que te fez perder a paciência por sua dificuldade? Ou se encantar pela perfeição de sua jogabilidade? Lembra de algum momento realmente difícil e desafiador proporcionado pelos games citados? Deixamos de mencionar algum game ou momento importante pra você? Diz aí nos comentários! E não deixe de acompanhar os vídeos anteriores pra relembrar ou conhecer os melhores games de Sonic até o momento. E por que não, desvendar quais os melhores games de Castlevania já lançados? Os links estão logo ali na descrição. Ah, e se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, não se esquece. Senta o dedo nesse like e se inscreva em nosso canal. Seu apoio é muito importante e só assim você nos ajudará a crescer e chegar cada vez mais longe. E para assistir esse vídeo em qualidade máxima, é só fazer o download no link da descrição. Retro Challenge fica por aqui. Te aguardando no próximo vídeo com mais jogos e novidades. Tchau!